Oi meus amores vamos lá fazer a nossa peça olha só que lindinha essa peça que eu vou fazer hoje aqui com vocês já fizemos o outro vídeo desse aqui né fizemos esse vídeo aqui e com o mesmo molde nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui Bora lá então mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações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 Molde: tá? da daquele outro bichinho que a gente fez. Então, esse aqui você vai cortar duas vezes: tá orelha oito vezes, duas vezes de uma, uh, quatro vezes de uma cor, quatro vezes da outra, orelha pequena duas uh, duas vezes de uma cor, duas vezes de outra, tá? Que é essa aqui. As patas oito vezes, né? Do quatro de uma cor, quatro de outra, tá? Esse molde aqui: a uh, quatro vezes duas de uma cor, duas de outra, tá? A uh, vocês vão receber. Esses desenhos aqui para vocês estarem fazendo as carinhas, tá? Então, o tecido que eu tô usando aqui É o nosso velboa, tá? O nosso velboa O rabinho também tá lá específico O rabinho de unicórnio, tá? Então, você vai cortar duas vezes de uma cor Duas vezes de outra cor, tá? A rostinho também, tá? Uma vez de uma cor, uma vez de outra Aí vocês vão também receber Esse molde aqui, que é o ah, o chifre do unicórnio, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Duas vezes de uma cor Duas vezes da mesma cor, tá? Então, aqui o chifre, o que, é que eu vou fazer? Aqui eu tô usando metalacê durinho, tá? Você pode usar ah, Outro tecido, né? E aqui eu tô usando um tecido que eu tinha ali brilhoso Pra ficar bonitinho, tá? Também vou usar pompom assim, ó, tá? E a Manta, né? Você já sabe Então, aqui as patinhas a gente já fez Já virou, já colocou manta Tá? Quem acompanhou o outro vídeo sabe como fazer. Aqui o nosso nosso rabinho, nesse aqui a gente vai colocar um pouco de manta, tá? Aquele outro a gente não colocou. O rabinho do unicórnio é o mesmo rabinho do cachorro, tá? Aqui a gente coloca um pouquinho de manta pra deixar durinho, tá? Eu tô usando metal assim. E um tecido brilhoso, tá? Aqui a gente vai passar uma costura assim. no nosso shift Vamos pegar as, as orelhinhas. colocar um pouco de manta as partes pequenas aqui rosa a gente vai colocar no azul tá rosa no azul e o azul no rosa okay? aqui avesso com avesso, direito com direito e a gente vai passar a costura nessa parte aqui mais arredondada, tá? Essas pence que tá aqui, aqui a gente já vai colocar o nosso chifre. Vamos colocar nossos montões aqui, tá? Primeiro. aqui no nosso chifre vamos colocar no outro aqui Vamos pegar aqui. Coisa com esse aqui, tá? Bem no meio aqui. vai fechando toda, tudo que tá aberto aqui, tá? Toda essa pence aqui. Ah, mas tu não tem o, esses pompons aqui, você pode estar tá fazendo florzinha, colando florzinha, pode tá enfeitando da forma que você quiser, tá bom? aqui já fizemos aqui agora vamos pegar nossas orelhas tá azul aqui nessas costura aqui tá nossas patinhas aqui, tá? Azul pra baixo aqui, bem no meio da costura aqui. Ó. As duas costuras aqui, a do meio deixa assim. Aí, as nossas patas vêm no meio a costura, de cada costura aqui, tá? em cima é a orelha, embaixo é as patas não tem ok? agora vamos pegar essa peça aqui Aqui no chifre, você sempre deixa um pouquinho pra cima aqui pra gente poder costurar essa outra parte, tá? Nem que você tenha tem que abrir mais aqui, tá bom? Quando você for pegar o chifre. Então, aqui, vamos colocar o alfinete, costura com costura aqui, né? E vamos vindo com a nossa peça até aqui, tá? Que pegue só um pedacinho aqui da nossa patinha, tá? Não pode pegar mais que isso. Vai ajeitando. tira aqui o frinto para não é quebrar assim. Agora, vamos pegar o rabo, tá? O rabo nós vamos colocar assim, bem no meio aqui da costura. rosa agora orelha aqui é o chifre aqui as duas orelhas aqui uma bem no meio Olha é o chifre ali. Deixa eu ver se eu tirei. Vamos escolher um alfinete. Agora aqui, coloca rosto com rosto aqui, tá? E pra dentro. Aqui no meio já, coloca um alfinete, tá? meio meio aqui, já coloca, coloca um, um alfinete. Ele vai arrumando. Aqui, meio do rabo, meio do rabinho aqui também costura da pata da frente com a costura da pata da frente e a gente vai fazer uma costura daqui deixar esse buraquinho aqui pra gente virar a nossa peça tá a gente vai virar a nossa peça Agora é só encher. Vamos enchendo um, um pouco de um lado, um pouco de outro. formar uma toca aqui no meio para colocar a outra parte. parte ajeitamos bem menos uma toquinha aqui toquinha feita a gente vai colocar mais um toquinha feito a gente vai colocar mais um pouco de manta ao redor aqui Agora é só dar acabamento, fechar esse buraquinho que ficou aqui, despontando a nossa peça aqui. assim né? olha isso ok então esse é um molde do bichinho né gente que, é, que vira que é o bichinho tô falando que é bichinho do moro ah, Estão dando um monte de nome aí, né? Os bichinhos. Foi sucesso aí. E essa modelagem, você compartilhando o vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando no teu Facebook em modo público, me mandando... ...e-mail, né? E você que já é dos nossos grupos pelo WhatsApp. E eu estarei te enviando essa modelagem aqui, esse molde aqui, tá? Que você poderá fazer vários bichinhos, vários ah, bichinhos desses aqui, tá bom? Com essa modelagem, você consegue fazer quatro ou cinco bichinhos, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Lembrando, esse é o nosso segundo vídeo da nossa Semana da Costura Criativa. Com essa modelagem, você faz vários bichinhos, tá bom? Então, nosso primeiro vídeo foi desse aqui, desse, desse aqui, nosso primeiro vídeo e é a mesma modelagem desse aqui, tá? Vai o, o chifre, vai as pecinhas que são para cada bichinho, rostinho para cada bichinho, mas é a mesma modelagem, ok? Então, bora aí compartilhar, bora comentar, bora curtir, bora se inscrever no canal e compartilha no teu Facebook em modo público, tá bom? E manda um e-mail pra gente aí, ou um WhatsApp, se você for dos grupos, para estar tá recebendo essa modelagem, tá bom, meus amores? E vocês que estão precisando de tecido, né, soft, esses tecidos que a gente usa aqui no canal, né, vocês podem entrar em contato com a Felipe Malhas, eles têm um monte de tecido, eles têm uma variedade de tecido, e eu tenho certeza que a jo vai amar, tá conversando com vocês, tá tirando as dúvidas de vocês, de qual tecido você usar, e tá Enviando pra vocês o tecido, tá? Eles têm uma loja na Shopee muito boa, de vários e vários tecidos. Então, entre em contato com eles aí. Tá bom, gente? Beijinhos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau!